Para demonstrar, então, a diferença entre os renderizadores, eu criei essa cena, teste aí, ó. Lembrando que aqui em cima, no Blender, tem vários ah. jeitos de visualizar, né? O mais basicão é esse que mostra só... A... Não é só os frames aí de cada objeto. Vou mostrar para vocês o, que, que, eu, o que, que eu fiz. Isso aqui é a minha câmera. Eu tenho um, né, um plano base aí. Esses duas rosquinhas aqui em cima, elas são. vão ser uma iluminação para essa cena. tá? É, eu tenho uma esfera, eu tenho a cidade de RPG que tá com o um por cima, tenho um macaquinho e tenho esses dois cubos aqui. Quando eu peço pro Workbench renderizar isso, é isso que ele me mostra, tá? Eu poderia mudar isso aqui por um matchcap, cap, eu poderia pedir para ele colocar um, uma cor aleatória em cada objeto e tal, mas é só isso que ele mostra. Agora eu vou tentar fazer renderizar essa mesma cena usando o Eevee. Olha o que acontece. Tem algumas cores aí, mas claramente isso aqui não é a iluminação que eu pedi. Né? Ah, e os objetos, eles têm transparência, eles têm outras características que o Yves não está me mostrando. Ele pode mostrar, mas vai dar um trabalho, eu vou mostrar isso para vocês depois. Agora vamos ver no Cycles como que essa minha cena fica. Tá vendo aí? Então eu tenho essa esfera do meio, ela é um espelho. Ela reflete totalmente a luz, ela é bem lisinha também. O meu dado de RPG, ele é translúcido, ele é um material meio transparente, simulando como se fosse um vidro, um acrílico. aí. O meu macaquinho, ele tá com um material que tem um subsurface, ou seja, ele simula a, uma certa transparência da superfície para simular certos materiais orgânicos, né, como se fosse uma pele humana, como se fosse uma folha de uma planta, uma coisa assim. Então, a luz atravessa a superfície e quando ela pega a resposta, ela tem duas informações de cor diferentes aí. Que dá esse efeito meio parecendo pele, alguma coisa assim. E esses dois cubos atrás, eles são neutros, eles são totalmente eles são cinza. Ah, só pra gente visualizar, né, como que a luz tá chegando neles. Então, o que está tá acontecendo aqui? Ah... Quando eu peço para o renderizador, como o Cycles, renderizar minha cena, cada pixel da minha imagem, o Blender vai mandar um raio de luz em linha reta, seguindo a direção da câmera. Esse raio de luz vai atravessar a minha cena até encostar em alguma coisa sólida. E aí ele vai informar para o Blender qual é a cor né, que, que esse, esse pixel deveria ter. Tá? É... Primeiro, o, o, o renderizador tem que fazer isso para cada pixel. Então, se você tivesse uma imagem 2.000 por mil pixels, estou arredondando o valor a próximo de, de Full HD, já são 2 milhões de pixels que você tem que calcular individualmente. E tem outro problema. né? Aqui, ó, o, na minha tela, o, o Cycles está renderizando... 1024 amostras de cada vez. O que ia acontecer se eu pedisse para ele calcular só uma amostra por pixel? A minha imagem fica muito granulada. Né? Algumas coisas que são muito óbvias, ele calcula, mesmo com apenas uma amostra, ele já calcula bem. Olha no alto do, daquela esfera espelhada, as duas rosquinhas de luz aparecem normal. O meu fundo transparente, que é esse cinza aí, que está refletindo na pele, na, na esfera, né? também não tem problema. Agora, ah, quanto mais as coisas vão ficando complicadas, é, mais granulada a imagem vai ficar. Então, aonde eu tenho luz indireta, sombra transparente, objeto transparente, subsurface, etc, ah, vai ficando cada vez mais granulado se eu tivesse, por exemplo, uma garrafa com uma água dentro, coisas assim, vai ficando cada vez mais, mais difícil de calcular. Então uma amostra geralmente é pouco. O Cycles tem outra opção aqui embaixo, que é o Denoise. Tá. Ele. Isso daí é um filtro que ele aplica em cima da imagem que tenta remover o ruído artificialmente depois do render. Tá. Então o resultado não ficou muito realista, mas ele consegue. Olha como que com apenas uma amostra ele já me deu uma imagem bem razoável, que dá para entender bem melhor o que está acontecendo do que sem o denoise. Então, se você está tentando achar uma imagem né, lisinha, com acabamento mais bonitinho, igual os crentes costumam gostar, o denoise é uma maneira de cortar o seu tempo de render. Ele te entrega um render mais limpinho, com menos tempo e com menos am amostras, tá? Eu vou desligar ele, por enquanto, para ele não, <coughs> não enganar a gente, tá? Eu vou começar a aumentar a quantidade de amostras aqui, para a gente ver a diferença. Eu vou tentar botar umas quatro. Então, agora, o Cycles vai renderizar cada pixel, ele vai tentar chutar o valor umas quatro vezes. Vamos fazer isso na janela de render oficial mesmo, para ver o que acontece. Tá renderizando. Espera um pouquinho. Está aí. Uma, duas, três, quatro amostras. Está vendo que a, a cada, cada amostra ele vai chegando mais perto de um resultado né, preciso, digamos assim. É. O padrão do Blender, quando você liga e ele cria um, um projeto novo e você começa a renderizar, o normal deles são, sei lá, 4.096 amostras, um negócio assim.